Boa noite aí pessoal, meu nome é Mário, sou de Pederneiras e tá aqui, tô aqui na minha obra aqui que eu acabei de fazer e eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu aprendi com o roque Aqui ó, fizemos essa sanca para vocês darem uma olhada, fizemos esse 3D, fizemos essa flutuante aí ó, com leve acabamento de moldura. Vou virar a câmera aqui para vocês estar tá dando uma olhada aí, ó. Coutineiro. Aí é para vocês verem aí, vocês que querem também fazer o curso. E também como eu é louco por drywall. É... Só tenho a agradecer aí a Adalberto Larroque por todos os ensinamentos aí. Beleza. Yes.